Novos talentos foram revelados no concurso Administrador do Futuro FSG. Oito provas testaram as habilidades de 14 estudantes de administração que precisaram enfrentar desafios reais do mercado de trabalho. 200 alunos se inscreveram no projeto, foram selecionados 30, desses 30, 14 foram selecionados e desses 14 começaram as tarefas, começaram as provas nas empresas parceiras nossas deste projeto. As provas foram realizadas em diversas empresas uh... Do setor metal mecânico, serviços, uh, comércio, varejo. Cada prova foram eliminados um ou dois participantes desse projeto. Aos poucos, aqueles que mais se sobressaíram foram continuando na caminhada. Eu tenho certeza que a gente está diante de um projeto uh, de ponta, onde a gente conseguiu aproximar teoria e prática. E verificamos que eles puderam ter a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória acadêmica deles. Observamos também as questões de liderança e, sem dúvida, um, um tema muito importante hoje em dia, que é trabalhar sob pressão. Afinal, trouxe três alunos, três alunos que lutaram bastante, que batalharam, que se empenharam, que realmente vai ser, vai receber o carimbo de administrador do futuro. Uma prova que eu senti que fez a diferença no andamento foi a segunda prova, onde nós tínhamos que fazer um uma ação de marketing para uma injetora da empresa Altec. O meu grupo, no caso, ganhou essa prova. Eu apresentei sozinho, a gente foi bem, a gente saiu vitorioso. Foi uma prova muito especial. Por ter feito uma pesquisa de marketing, que é uma área que eu gosto bastante, o pouco de foco, no Instituto Elisabetta Randon. Por a gente estar trabalhando uh, num problema real da empresa. Foi a prova que mais me marcou. A prova que, que eu acredito que tenha uma dificuldade maior foi a prova 3 da Marco Polo, onde nós tínhamos muito pouco tempo para definir um projeto de internacionalização da empresa. E nessa etapa eu também era o líder do meu grupo, o que exigiu ainda mais o meu desempenho. então o que a gente mais pôde identificar realmente foi a questão dos alunos por trabalharem sob pressão na maioria das etapas, com tempo limitado, com recursos limitados. A gente sentiu muito o crescimento deles nesse projeto. Estou muito mais preparada para o mercado de trabalho hoje. meu nome está muito mais visto, né? muito mais lembrado e foi uma evolução sem tamanho. O crescimento profissional, seja ele na parte de, de aprendizagem técnica como comportamental, foi muito grande. O nosso crescimento pessoal e profissional foi maior a cada prova e a gente está muito mais preparado para o mercado de trabalho a partir agora do encerramento do concurso e pessoalmente falando também, pois os dois andam juntos, tanto o profissional quanto o pessoal. Um dos participantes teve o melhor desempenho e se tornou o administrador do futuro FSG. Escolhemos então o Lucas Taufer como nosso grande administrador do futuro. O trabalho que foi realizado teve uma, um bom retorno, seja para os parceiros envolvidos como também para a faculdade. Conseguimos fazer um bom desempenho em equipe e estou muito feliz por, ter, por ser agora o administrador do futuro FSG 2012. E a gente espera que essa seja a primeira de várias edições. Eu acho que todos os objetivos foram conseguidos, foi muito além do que a gente esperava, mas nada disso seria tão legal e tão forte se não fosse a parceria dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores e do grupo de professores, que trabalham de uma maneira incansável para que a gente pudesse atingir esses objetivos. Então a todo mundo, muito obrigado e a gente se vê no Projeto 2013. E assim, o concurso cultural administrador do futuro FSG chegou ao fim, mostrando que a FSG está à frente, apresentando diferenciais que a qualificam como uma das instituições de maior qualidade na Serra Gaúcha. FSG, o mundo mudou, o ensino também!